A partir do momento que eu, que eu vi a propaganda, eu me interessei e realmente isso isso atendeu todas as minhas expectativas, né? Eu, eu, eu colocando em prática me me ajudando a lembrar das coisas, a memorizar, a estudar e assimilar os estudos e colocar em prática, né? Me, me ajudando no trabalho, me ajudando nos estudos e realmente tendo grande vantagem com isso. Acho que vale a pena, vale a pena você conseguir uma vantagem competitiva, você você aumenta muito mais a tua, a tua atenção naquela coisa, você melhora o foco, e você tem, aumenta a tua criatividade para você escrever, para você ler, aprender coisas novas. Então, no total, estou gostando bastante.